está sozinha? alguém oh, oh, olha aí, amor quem não está saindo não não agora a gente vai agarrar toda a água nos outros <risos> você tem que acertar né você nada para me então vai dizer que a Lara está jogando vai que a Lara tá jogando tudo Não, mais, tem que até soltar, ela vai não soltar. Ih! É pesado. Não! Não é, <risos> <risos> <risos> eu não sei. Eu não sei se você tem vontade de quebrar um pés para, para. Quebrar. Um retrovisor, umas latarias, ia ser um estrago. Aí o cara deu um Cadê a tia? Oh, Calma é na tia. Olha A tia fugiu. <risos> Thank <laughs>